Agora pegue o braço esquerdo, representado pela letra L, e parafuse na lateral esquerda do assento, utilizando os três parafusos compridos. Faça o mesmo do outro lado. Encaixe os pés no assento e pronto! A sua cadeira está pronta para ser usada.